E aí galera, sou o Thiago Gortoto. Sou o JJ. Terminamos hoje aqui nosso drift Day na Autódromo de Brascavia. Ajudamos vocês a ficarem ligados nas nossas redes sociais para conferir o vídeo em breve. Até mais. Pode começar quando quiser. Começa com o Thiago, JJ. Não, JJ, Thiago, não. Se apresenta o Thiago. Apresenta. 3, 2, 1... E aí galera, eu sou o Thiago Mortoto Eu sou o JJ E terminamos hoje o nosso Drifting Day aí que bateu um bicho <risos> na minha <risos> 3, 2, 1 E aí galera, eu sou o Thiago Mortoto Eu sou o JJ E hoje terminamos o nosso Drifting Day E vamos hoje convidar vocês <risos> 3, 2, 1 e aí, galera, eu sou o Thiago Bordotto. sou o JJ. Três, dois, um... E aí, galera? <risos> Cara,